Uma pessoa como eu, profundamente integrada na bolha política portuguesa, não faz a menor ideia do que é que preocupa o português comum. Okay. Isso é um problema grave. a bocado de disseste, as pessoas querem alimentar-se e os filhos e etc. <risos> querem o seu. Isso é o que nós dizemos para fingir que sabemos. Acho que vivemos numa era em que dá para não ter ideias nenhumas e comunicando bem um gajo se em política é triste. Tanto a esquerda como a direita criaram a ideia de que querem vender coisas impopulares ao eleitorado e que só as conseguem vender se as envolverem de coisas populares. Okay. Uma espécie de engano, não é? Uhum. Dar-te um, um presente e ter lá um, uma porcaria que eu me queria desfazer. Tal como a maioria da população não gosta de neoliberalismo mesmo, a maioria da população não gosta das grandes questões identitárias porque não lhes dizem respeito. O Rui Rio fez figura de estúpido. Não porque o tenha tido a intenção certa, mas porque o PS teve uma, uma opção desonesta de abrir a porta de São Bento cinicamente e fechar a porta totalmente das reformas. Ser consensual não tem granjeado resultados políticos nas últimas décadas para a obtenção de resultados políticos se uh, o confronto não passa a ser uh, a norma quem tinha uma solução ótima para isto é uma pessoa que eu não acredito que tivesse poderes mágicos mas que acredita enquanto filósofo que era Jesus tens que dar a outra face, Chega, é isso? Das a outra face. Okay. e nós estamos no ponto em que não há expediente político uhum. em dar a outra face porque vai sempre haver um ator em, em má fé não haver desprendimento da política uhum. que é cada vez mais comum à medida que a política se especializa certo. e por isso é que tu também começas a ver os filhos das pessoas na política uma dinâmica de divisão social de trabalho, não há volta a dar. <risos> Sim, mas às vezes fiz as pessoas, os maridos e as mulheres no governo, não é porque estas pessoas. Em alguns casos é. Alguns Sim, casos não, é, é tipo, não é só nepotismo. Não é só nepotismo, às vezes é. Estas são as pessoas que percebem daquele meio, que cresceram naquele meio, estão especializadas para aquele meio. têm interesse, gosto, vontade. É. Discriminação positiva. Sou totalmente a favor. Do ponto de vista académico está mais que provado que funciona. Eu já nem digo, não dá para fazer por causa do contrato-ataque social, mas pelo menos quando se faz pensasse assim: epá, isto vai exigir serrar aqui fileiras durante 30 anos politicamente. Eu não tenho ódio ao lucro e à iniciativa privada. Eu tenho uh, atenção aos problemas que a concentração de poder no mercado livre podem criar. E gostava de ter mecanismos para evitar essas concentrações de poder excessivas. A Tesla parece encaminhar-se para um monopólio natural, da maneira que que já anunciaram que estão dispostos a licenciar tecnologia, o que lhes dará ainda mais ainda mais conforto, ainda mais poder dentro do mercado, tal como a Amazon tem a AWS. Como é que consegues encorajar a rotatividade do Impor poder? Impor mesmo, então. Impor mesmo. Isso antigamente fazia-se. É, chamado Trust Busting. Sim, chama sim, nos Estados sim Unidos. é Standard Oil. Mas o. Achas, achas que politicamente era viável? Não. <risos> Até que ponto é que ter um iPhone 11 compensa refugiados afogados a toda hora no Mediterrâneo? Eu, po eu não posso ter um 6 e se calhar haver uma distribuição de recursos que permita uma qualidade de vida decente na Somália para as pessoas não se quererem atirar ao mar para viver para, para viver para Mangualdo. Não há nenhum caminho mais simples de A a B do que, do que a participação política. Tudo o resto envolve uma trabalheira para resultados marginais. Muita gente, nomeadamente no mundo da blockchain e das criptomoedas, discordaria de ti. Episódio de Natal da Nuance Podcast Aprenda desta semana é que não temos o Castro Porque eu estou em Lisboa uh, E tenho um substituto à altura João Maria Jané O homem da direita fofinha uh, Que tu próprio já o fizeste Mas sabes já recebi muitas vezes o contraponto Desde que fizemos o live no início de, deste ano pá, tu, tu és um gajo à esquerda Como o Jorné à direita Tu dás, dás muito jeito à direita Sempre com argumentos de, de liberalização E de E de opá, Digamos de reforma capitalista Em vez de, de revolução Ou de tendência socialista E portanto Estava prometido a essas pessoas Que, que nos voltaríamos A encontrar Até para dizer que isso é direita de facto <risos> Então, tu és de esquerda? Não, tu é que és de direita. Pronto, eu, eu aceito, eu aceito. <risos> não, sou, sou liberal e não sabia, já aceitei é, há alguns tempos. É isso. Uh, mas olha, agradecer-te este convite e, e fundamentalmente o facto de teres vindo a Lisboa, porque este convite já estava feito há não sei quanto tempo e eu já tive vários momentos de tipo ah, vou ao Porto e não foi. não aconteceu. Uh, e portanto, pronto, é o centralismo a puxar. Para, Exato. para que eu apareça neste podcast e eu venho porque eu também tenho, tenho um problema de vir várias vezes por aí na Lisboa ah, pois. problema uh, então a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta do Castro que eu não, eu não lhe disse que ia perguntar mas foi uma coisa que ele perguntou é uh, tu achas que o facto de comunicar bem em política é é o mais fundamental ou é ter ideias e sabê-las pôr em prática? Hum, ora bem, eu acho que comunicar bem é mais importante do que ter boas ideias na política, infelizmente. Uh, e acho que... Eu gostava que existisse um limite, ou seja, não ser 80% comunicar, 20% ideias e funcionar, ou 0% ideias, 100% comunicar e funcionar mas de facto o que nós temos visto mais recentemente é que como as pessoas consomem informação de forma tão compartimentada e cada vez mais consomem informação rápida, uh, debates pequeninos, o disco que disse, tens cada vez mais a possibilidade de fazer esta estratégia que o Trump domina, que é a estratégia de... pá, agora vou dizer tudo e o seu contrário, o seu contrário vai chegar às pessoas que eu quero tudo vai chegar às pessoas que eu quero uhum. e a coisa gera-se aqui. E, portanto, acho que vivemos numa era em que dá para não ter ideias nenhumas e comunicando bem um gajo safar em política, é triste. Não é... Uh... Eu agora ando muito obcecado com isto. E ando muito obcecado com história, mais do que com política. Ou seja, comecei a estudar mais história do ponto de vista político, que acho que quando tu... Estudas história e vais sabendo Tipo, ah, o Dom Manuel isto e o Dom João aquilo certo. Não pensas que aquilo é influenciado por correntes políticas E quando começas a identificar correntes políticas De ideias políticas ao longo de toda a história Começas a ver que Esta coisa que nós dizemos De, ah, vivemos um tempo horrível E inaudito e não sei o quê Mais ou menos, houve, houve tempos em que as pessoas Baseavam as suas opiniões políticas Nas, nas famílias onde nascia, Ou nas religiões Nas deuses em que acreditavam E matavam-se por causa disto Uhum. Hoje em dia nós só somos antipáticos uns para os outros em caixas de comentários. Okay. Também com pouca racionalidade envolvida nas nossas escolhas, mas, mas já foi pior. Então, então, já iremos lá à frente. Mas quero, quero colocar-te uh, duas questões a partir dessa tua primeira intervenção. A primeira é: tens estado à procura da história das ideias? É isso, a é fazer uma historiografia das ideias? É porque tu, quando aprendes história das ideias, uhum aprendes muito o pensador X, a chave Y. E qualquer estudante de ciência política acaba por ter uma ideia de história das ideias, claro. desde a Grécia Antiga até até a atualidade, como eu tive no meu curso. Depois, se tiver sorte, és introduzido a outras coisas. Por exemplo, o facto de muitas ideias ocidentais virem do Médio Oriente uhum. ou da China, porque, se nós formos ver em termos de desenvolvimento cultural, na Idade Média, o Médio Oriente dava 15 a 0 à Europa certo. também pelas divisões religiosas e pela quantidade de guerras que havia e portanto se fosse introduzido a esses ainda conheces uma porrada de pensadores e uma porrada de maneiras de pensar diferentes mas depois ainda tens um outro problema para além do, do conhecer os pensadores que é conheceres a aplicabilidade disso ou seja, tu podes saber o Maquiavel achava isto o Francis Bacon achava isto o Montesquieu achava isto e nunca te ocorre tipo Certo, mas esta coisa estava a influenciar a opção de Luís XIV sobre batatas. Porque ninguém te ensinou isso, é como se fossem duas coisas paralelas, a história das ideias e a história dos acontecimentos. Certo. Quando tu começas a ligar as duas coisas e a ver que, por exemplo, as influências sociais, há bocado estava a falar do D. Manuel as influências sociais de uma certa burguesia versus uma certa aristocracia em Portugal na, nas prioridades dos descobrimentos, e olhas para isso não do ponto de vista dos eventos tipo ah, a aristocracia queria ir para Marrocos e a burguesia queria explorar uh, o Oriente e olhas para isso do ponto de vista ideológico uhum. de que havia um interesse social de classe numa coisa e o outro noutra por razões que, que tinham séculos uh, acho que, que ficas com um panorama mais interessante para não dizeres uma coisa que eu quase disse na minha primeira intervenção que é vivemos uma era particularmente não sei o quê. Vivemos okay. uma era não sei quê, mas Se já é, houve é, muitas é, eras não sei o quê. Exato. Lá está, o contexto histórico particular poderá importar. Mas aquilo... O, o, o, o, estás a, estás a dizer-me que eu... Que essas tomadas de decisão política uh, eram informadas por... por Pensadores, por teoria, por algo escrito, ou era mais uma praxis que se ia eu acho que é, Eu acho que é mais praxis, mas a coisa que eu vejo aí é uh, o, teó o teórico, o ideólogo, dificilmente está a inventar uma coisa, dificilmente está a dar uma ideia. O que eles normalmente fazem é perceber uma coisa no mundo e escrever sobre ela. Uhum. É mais um reflexo do que se passa na sociedade do que um: olha, agora façam assim. E isto até vai ao ponto extremo Uma pessoa acha que Marx inventou uma coisa Que fez com que as pessoas olhassem o mundo de determinada maneira Médio, o que o Marx fez foi olhar para a realidade como ele a via E dizer, isto parece-me que se está a passar assim Portanto, se calhar fazíamos isto uhum. E isso não é inventar que se devia fazer isto do nada é Isto parece-me que se está a passar assim Eu estou a ver a realidade assim Certo e a segunda questão Que, que, que extrai da tua, da tua Primeira intervenção é Uma ambivalência Entre o fundamental E o contextual Entre o ideológico O conceitual e o pragmático Disseste uh, É mais comunicação, infelizmente <risos> e, e disseste que Tinhas interesse pela história das ideias Imagino que numa perspectiva de comparação uh, Aí Nessa comparação estarás à procura do fundamental, das ideias, onde é que elas cruzam e são iguais em contextos diferentes e têm paralelismos. Portanto, no presente e, se calhar, no futuro, qual é que seria o, o ideal uh, da política? Um foco na, na aplicabilidade e, e, e no pragmatismo das ideias ou um foco na comunicação, que é muito característica também de, um, de uma democracia em evolução, creio eu não é te Importa-te importa comunicares no, no modelo democrático e, e plural que, que temos tentado construir Eu aqui até entro um bocadinho Na parte pessoal daqui, da coisa que é. Eu trabalho em comunicação política Há algum tempo Não muito, porque eu não tenho muitos anos de vida E também não sei se isto é, não sei se isto é nem será uma carreira Mas trabalho E portanto dizendo isso, acho que a comunicação política é importante, é importante as pessoas conseguirem perceber o que é que os seus eleitos fazem uh, o que é que levam a cabo enquanto medidas uh, do, dos programas eleitorais que têm, o que é que acaba cumprido o que é que não é uh, é, é fundamental haver a comunicação política agora, criou-se um ciclo de comunicação política de taticismo barato de, eu vou-lhe Bater aqui porque não sei o que é, mesmo que não saiba a história, porque isto parece mal uhum. uh, e isso preocupa-me. E eu acho que para mim a política ideal seria uma política em que as pessoas olham para as ideias naturalmente de forma apaixonada, que eu acho isso normal. Se vem o mundo de uma determinada maneira, querem que essas coisas aconteçam, não é? Que o mundo vá nesse caminho, mas olhando dessa forma apaixonada, tenham a capacidade de dialogar com outras formas diferentes perceber que na sociedade há representatividade de formas diferentes depois também é resultado da comunicação nas eleições, não é? Isso é importante as eleições são reflexos da maneira como os partidos conseguiram comunicar as suas ideias e uhum. persuadir ou de, também das coisas fixas das, falava há bocado das, das coisas sociais das, das vertentes sociais que existem dentro de uma sociedade que levam a determinadas bases votem sempre num sentido e outras determinadas bases votem sempre no outro o que é que isto quer dizer em termos do que eu vejo como a política ideal é tu saberes defender as tuas ideias sem querer destruir as dos outros e fazeres o menor esforço possível para a destruição, fazeres sempre o esforço possível para o diálogo e eventualmente para a síntese para contrastar as duas ideias ver o que é que se pode ter em comum, de acordo com os pesos relativos de cada um, mas sempre com isto parece muito complicado mas o que eu estou a defender aqui é relativamente simples é fair play é que na política não se viva constantemente uh, no modo de estar Sérgio Conceição adversarial se viva num modo de estar mais Ruba Namorim <risos> eu, vou, eu vou deixar as, as provocações futbolísticas de lá Uh, até porque não, não me dizem muito Portanto é que essa facilidade Senão podias te, já ter estragado aqui Este momento <risos> uh, que tinha, é de o... ser, tinha de ser é, é, é, um, é um grande confronto Ideológico dos nossos tempos em Portugal É um confronto de, de estilos é entre a defesa Tribal e racional de tudo o que a tribo faz uhum. Versus A compreensão do valor do outro A tolerância A abertura a ideias diferentes parecendo que não e eu gosto muito de futebol por isso dá para perceber muito sobre a sociedade na, sim, na observação sim. do futebol tendo a concordar mas, mas olhando para a política um... aí depois deixa-me só dizer mais esta isto... coisa que é uh, isto não, eu não quero com isto dizer e isto é que eu gostava que existisse na política que o Sporting vai ser sempre como o, Rubana, como o estilo de Ruben Amorim pressupõe. Uhum e que portanto eu vou defender sempre a maneira de estar social do Sporting, como estou a defender agora, eu posso continuar até a ser do Sporting. Uhum. Mas se o Sporting adotar um estilo, como já teve anteriormente, estilo Sérgio Conceição, eu estarei contra isso. Uhum. E essa é que é a capacidade que faz um bocadinho falta na política, é apesar daquilo ser o teu clube, à direita, à esquerda ou ao centro, tu tens capacidade de dizer, OK, o meu clube está -se a suportar mal. E é o que eu tento fazer. Regularmente com, com críticas constantes, mas, mas vai-se fazer sucesso? Eu penso que não tenho sucesso nenhum, mas eu acho que só convenço pessoas que já estão convencidas, Pronto, é, mas, mas nesse... gostava, gostava de não ter esta impressão. Era nesse sentido que, que, ia, que ia intervir, porque parece-me na política na, nas várias formas de manifestação política. Falamos no, no debate parlamentar um, no, no discurso público Seja no, no comentariado seja, seja em manifestações Seja nesse campo de batalha maravilhoso que é o Twitter uh, Não se está à procura da abordagem Seja, seja não, na abordagem Ruba Namorim Que aqui, que aqui vejo Vejo muito maior preocupação com o um tribalismo Primário, precisamente, com, com uma crescente sectarização uh, e, e talvez não sei se se, se Trump é origi se origina se é produto de, deste tipo de comunicação. Uh, só porque o mencionaste há pouco que é essa capacidade de comunicar alimentando aquilo que já é a tua base convencendo ainda mais as pessoas que já estão convencidas, utilizando uma polarização crescente da, da sociedade uh, para, para benefício próprio, próprio pode ser de, das ideias e, e destruição daquilo que é encarado sempre como o, o, o inimigo portanto aqui não, te, não estava a pensar colocar-te nenhuma pergunta, mas até te coloco para irmos ao específico desta questão que organismos que personalidades é que tu vês em Portugal, na política portuguesa, não no futebol necessariamente, ou noutra dimensão qualquer capazes de, ou com, com essa preocupação de, de consenso e de entendimento mútuo bem eu, tocando aqui um bocadinho no que disseste também, diria que que não, o Trump não origina isto até eu acho que ele é o resultado de um crescendo deste tipo de comportamento que se foi verificando no Partido Republicano dos Estados Unidos a partir do momento em que se criou a ideia de que o Partido Republicano mas isto por acaso criou-se dos dois lados não vale a pena também escamotear uhum. isto tanto a esquerda como a direita criaram a ideia de que querem vender coisas impopulares ao eleitorado e que só as conseguem vender se as envolverem de coisas populares. Okay. Uma espécie de engano, não é? Uhum. Dar-te um, um presente e ter lá um, uma porcaria que eu me queria desfazer dentro do presente. Um, isto não para insultar a porcaria que eu me queria desfazer. Porque, por um lado, o que a direita está a tentar vender dentro de um pacote mais apelativo são políticas neoliberais que beneficiam grandes empresas e grandes investidores e que não são úteis dentro do grande esquema de ideias do liberalismo porque produzem monopólios e oligarquias e desvirtuam o mercado não são úteis para a coesão social como se tem notado nos últimos 30, 40 anos o Chile é um ótimo exemplo disso mas que eles tentam vender com um embrulho muito apelativo qual é que é o embrulho apelativo? é o medo do outro certo que é uma coisa primária no ser humano a esquerda tem uma coisa mais ou menos parecida que aí pronto as coisas impopulares que a maioria da população não percebe na esquerda, tal como a maioria da população não gosta de neoliberalismo mesmo, a maioria da população não gosta das grandes questões identitárias porque não lhes dizem respeito uhum. porque lhes são novas, porque não lhes dizem respeito a defesa das minorias de género, étnicas, o que seja, nunca foi popular de forma muito maioritária em sítio nenhum, porque normalmente as pessoas têm este medo do outro e tem essa desconfiança em relação a uma coisa com que tem pouco contacto, que é menos provável ter contacto não é? porque é uma minoria e como é que a esquerda vende esta coisa menos popular dentro da sua agenda embrulha com um estado social generoso que é uma coisa que toda a gente gosta uhum. ao fazerem isto ambas, ao não serem claras a dizer que não foram durante muitos anos, e isso é evidente o, o Partido Socialista foi profundamente progressista em algumas opções que fez em, 2000, em 2001 com a despenalização das drogas em 2010 com o, com o fim do, com o princípio do, do casamento gay é em Portugal mas nunca disse abertamente ao eleitorado é isto que eu vou fazer andou sempre ali, não sei o que, isto faz-se entretanto tal como a direita andou sempre ali no conservadorismo social e não sei o que é que apelava mas nunca explicou muito bem o que é que ia fazer e neste, nesta paz podre da semitecnocracia se andou durante uma porrada de anos no pós-guerra, até porque as pessoas não gostavam muito de recursos inflamados agora estamos entrando numa fase no pós-crise em que de facto os líderes começam de forma mais frontal e se vê -se em Portugal a dizer eu vou fazer isto eu, vou... eu tenho estas linhas vermelhas e estou-me a cagar para o que a direita pensa estou-me a cagar para o que a esquerda pensa e os nossos líderes políticos começaram a adaptar muito a esta postura tu vês o passo Coelho, a ter esta postura de, é assim, vai ser assim, uh, pronto, o, que já vem, o Cavaco tinha essa postura, não é? Não é o Mário Soares tinha essa postura, as, só que as coisas a vão... Margaret Thatcher tinha essa postura. <risos> a Margaret Thatcher tinha essa postura. As coisas vão refinando e ficando cada vez mais claras. O António Costa tem essa postura, que é, eu não falo com o PSD. Se o meu governo depende do PSD, não há governo. Uhum dois partidos que representam 70% do eleitorado isto é esquisito, e por isso entrocando a tua pergunta neste ambiente é fácil encontrar pessoas conciliadoras? não as pessoas conciliadoras são populares junto do eleitorado, depende da maneira como o fizerem mas por exemplo, o Presidente da República que é uma pessoa extremamente conciliadora e uma referência minha apesar de eu discordar com ele em imensas coisas uma referência política minha pela maneira como procura esse diálogo é uh... É uma pessoa dessas. É uma pessoa que tenta... Que acha que é importante para uma sociedade haver esquerda, haver direita, haver as coisas as forças conversarem, chegarem a consensos, conseguirem... Às vezes, se calhar, até demasiado. Eu acho que o confronto também é bom. Mas o confronto tem de ser saudável. O que ele está a tentar é descer a temperatura do confronto não saudável. E às é. vezes exagera um bocadinho na aversão ao confronto. Mas é porque a temperatura está muito alta. Certo. E... De certa maneira, o Rui Rio tentou ser essa pessoa de descer a temperatura. Mas tentou ser essa pessoa de descer a temperatura durante um período muito curto de tempo Sim. que foi o ano de 2018. Depois, por ter seguido esse comportamento, por ter feito uma abertura ao governo para tentar fazer acordos estruturais, que tentou claramente em 2018 e princípio de 2019 foi não só super pressionado internamente, quase houve um impeachment dentro do PSD num Conselho Nacional do Porto, foi não só super pressionado dentro do PSD, como super pressionado pela opinião pública a abandonar aquele caminho porque fazia falta a oposição. E é nisto que surgem os partidos novos da direita, que também lhe criam pressão extra, surgem estas pressões internas dentro do PSD e surge um PS que, por ter esta postura e por não estar interessado em descer a temperatura, porque o PS está interessado em ter maioria de esquerda contra maioria de direita, por lhe ter fechado a porta, o Rui Rio fez figura de estúpido. Não porque a não tenha tido a intenção certa, mas porque o PS teve uma, uma opção desonesta de abrir a porta de São Bento cinicamente e fechar a porta totalmente das reformas e depois fazer ainda a canalice máxima, que é a chamada um bocadinho esquecida na nossa história política mas que eu acho que é relevante que é a crise dos professores de 2019 okay. que é quando o PSD quase se aproximava muito e estava a liderar quase as sondagens para as europeias já estava ali nos 3, 4% de diferença e tem um momento crescendo até porque o candidato do PS, o Pedro Marques era uma pessoa pronto. Uh, e, e o António Costa inventa uma crise constitucional Chama uma conferência de imprensa, o país para, porque vamos entrar em default, porque os malucos do PSD e do Bloco de Esquerda e do PCP passaram uma coisa em comissão, que o PSD até acabou a votar contra na generalidade, era só para discutir o tema. Ou seja, aproveitou-se do desconhecimento português de como se faz legislação e faz uma canalhice máxima, que acaba por render uma vitória folgada nas, nas europeias, um resultado terrível para o PSD e fragiliza ainda mais o Rui Rio depois até às legislativas. Que seria completamente diferente do PSD conseguir ganhar as europeias, ter um ah, L.A. Essa, lá está, uh, essa faz parte da habilidade política. Lá do... está, esta habilidade política é valorizada. Uhum. Eu acho isto uma canalhice. E acho que isto, ou seja, é, é aproveitar-se do desconhecimento, é boa, é boa comunicação política. Mas é aproveitar-se do desconhecimento das pessoas, é aproveitar-se da boa vontade das outras pessoas... É não queres o melhor para o teu país, mas queres o melhor para o teu partido. E eu... não, não é isto que eu, que eu gosto na política. Portanto, eu diria... O PS tem esse problema. Mais até que o PCP e que o Bloco que sempre mostraram uma abertura, de, apesar das brutais diferenças para o PS, negociarem com o PS. Portanto, neste momento, o PS e António Costa são os maiores inimigos neste país de se baixar essa temperatura, juntamente com a extrema-direita. E com a iniciativa liberal, que não sendo extrema-direita, também tem pouco interesse, de todo extrema-direita, mas também tem pouco interesse em baixar a temperatura. Os atores que temos neste momento, o Rui Rio já está um bocadinho desinteressado em baixar a temperatura. A esquerda tem interesse em baixar a temperatura dentro da esquerda, o que não é particularmente útil. O PAN tem interesse em baixar a temperatura, por exemplo, mas mas eu... acaba por ser ideologicamente pouco sustentado, mas sim, o PAN tem um bocadinho uma postura, não sei se... Estás familiarizado com o Renato Alexandre e com, com a famosa frase do Bruno Aleixo e com a famosa ah, frase, sejam a mim amigos, o pano tem um bocadinho desta postura. Um, e, e pronto, e ficamos por aqui, à procura de pessoas conciliadoras na sociedade portuguesa, ficamos-nos por aqui porque há neste momento um ator a tentar à força toda ocupar o centro. Mas, mas se, será, que, será que, é o, que é o ator ou é? Hum... Ou, ou é a tendência social vigente Não só em Portugal Como no estrangeiro Sim, isto, é, isto tem sido falas, falas, Eu compreendo A, a, a atribuição De, de Canalice Ao PS, em particular a António Costa por essa, por essa mesma habilidade política E capacidade de sobrevivência uh, Mas... Mas repara aqui, atenção, não estou a dizer que a geringonça é uma canelice, eu Acho que a geringonça é perfeitamente normal. A maioria do parlamento é de esquerda, forma-se um governo de esquerda. Sim. A canelice para mim é... São várias. é Tens vários partidos de esquerda. São mais de esquerda do que tu. Tu prometes-lhes uma série de coisas. E compras mais ou menos. Sim. E depois... a ah, eles é que não querem negociar eles é comigo. Eles é que não querem. Sim, sim, compensa-me dos outros. Para, é? Há aqui um ator em Portugal que está constantemente a agir com deslealdade as outras pessoas estão dispostas a negociar com ele seja, okay. seja o PSD seja o Bloco, seja o PCP de pontos de vista diferentes dispostas a ceder a posição delas por exemplo o PSD cedeu a posição dele de domínio do centro-direita nesta tentativa de criar reformas estruturais no país acabou por ceder um bocado de espaço ao aparecimento, ao aparecimento da IEL e do Chega com esta tentativa de pronto vamos nos entender a um bocadinho ao centro. A aproximação ao centro ah, parece parece provocatório a maneira como como é feito porque é feito pela porta do cavalo são eu, eu o exemplo claro disso são as cativações é tu dizer sim, sim senhora eu tenho este acordo vamos gastar este dinheiro chega para gastar o dinheiro não há dinhe não se gasta não, há, o dinheiro. não se gasta sim é um bom exemplo mas mas não eu, eu, eu não creio que isso responda à minha pergunta Eu, eu perguntava até -te em termos De, de, de estrutura Político-social uh, Do nosso uh, Do nosso tempo Do tempo em que vivemos Uma coisa que agrega as pessoas Eu checaro uma pessoa Se o acantonamento Não, mas não não é essa a pergunta é, Foi a que tanto Se o acantonamento não é A característica do, do, do Tempo ah. em que vivemos essa procura, até, até falavas da, da, da, da luta identitária se até essa comunicação que, que, que já que passa, que passa na teoria por ser muito agregadora e, e da procura de um consenso de uma igualdade, se não vive agora muito em termos, para conseguir resultados políticos, a questão é que o, o ser consensual não tem granjeado resultados políticos nas últimas décadas para a obtenção de resultados políticos, se a o confronto não passa a ser um, a norma digamos assim Pois é, é isso, não é? é se calhar, trazendo, trazendo de novo o desporto para aqui é, se tu estás a jogar um, um jogo de futebol e de repente entra um gajo com uma faca uhum. e isso continua toda a gente a tentar jogar futebol na mesma Sim. Bom, não, vai, não vai ser justo é, e e é muito eu, eu comparo muito estas coisas ao, ao conflito israelo-palestiniano porque se tu fores andando para trás encontras sempre uma facada nova okay. e foi sempre um dos lados que deu até chegares ao ponto é que não se encontra facada nenhuma quem tinha uma solução ótima para isto é uma pessoa que eu não acredito que tivesse poderes mágicos mas que acredita enquanto filósofo que era Jesus hum. Jesus dizia para certa altura para se resolver isto que é uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia não é? se eu teste com um amigo teu o gajo faz uma coisa parva Tu, se calhar, fazes uma coisa parva para te vingares dele. Ele faz uma coisa parva para te vingares de ti. Se à altura vocês pensam, porra, tens que dar outra face. a outra face. Chega, é isso? A outra face. Okay. E nós estamos no ponto em que ninguém dá a outra face. Ninguém, não é politicamente, não há, não há expediente político em uhum. dar a outra face, porque vai sempre haver um ator em, em má fé. E tu não sabes bem quem é que é, porque pode ter sido qualquer. Não, ou seja, eu estou aqui a falar da má fé do António Costa. É verdade. Também posso dizer que há má fé do Passo Escolha chumbar o PEC 4 para depois fazer um morando igual ao PEC para ver um morando igual ao PEC 4. E também essa, posso... essa era a que eu tinha na cartola. Sim, para daqui a pouco. E ta <risos> também posso fazer que há má fé do Jorge Sampaio de demitir o Santana Lopes com maioria absoluta. E depois também posso dizer que há má fé. Não. Ok, ok. Depois sim. também posso dizer que há. Para um lado e para o outro. Sim, depois sim. também posso dizer que há má fé do... das campanhas. Do, do PSD na maneira à dominam como atacaram pessoas que até fizeram bons trabalhos nas suas câmaras e que acabaram com a derrota de 2001 do Guterres nas Autárquicas, nomeadamente no Porto e em Lisboa, onde o João Soares e o Fernando Gomes foram reconhecidamente bons presentes da Câmara. Uh, e sofreram muitos ataques à dominam que se calhar não eram justos, e isso ajudou-os. Uh, depois também, mas pronto, entrando por aqui... Posso começar a dizer que há má fé numa porrada de merda? Posso, posso começar a dizer que há má fé na maneira como o Guterres lidou com o Marcelo e com as aprovações do orçamento dele e naquela coisa do limiano e na sabotagem em geral uhum. à direita que o Guterres fez. Também posso dizer que há má fé... Então numa... dizes-me que a má fé é intrínseca uh, ao sistema político? Ao ser humano? É perigosa na política. É uma coisa que nós temos todos de ter cuidado. Ou então chegar a um ponto que alguém diz ali claramente eu acho que houve má fé aqui no entanto, eu vou dar a outra face Só que isso é difícil e a aguentar Isso era a estratégia do Rui Rio uhum. Sim A estratégia do Rui Rio era vender à direita Ok, eu acho que o PS Devia ter viabilizado O governo Do PSD-CDS E como não o fez, quebrou uma norma constitucional Mas nós não vamos ser iguais Nós vamos colaborar Com o PS, se uhum. for preciso E não vamos incluir Isto é o discurso do Rui Rio que eu ouvi 17 vezes que tive nessa campanha, do Rui Rio nas eleições europeias. E não, não vamos, como o PS, ligar-nos ao, ao extremismo do nosso lado. O PS pode-se ligar à extrema-esquerda, mas nós não nos ligamos à extrema-direita nenhuma. Isto era o discurso do Rui Rio em 2019. Depois, a coisa começou a apertar. O, a estratégia não deu frutos e tu entras... tem uma comparação simples para isto imagina que tu dizes que nunca trabalhas para uma empresa porque achas que a empresa é horrível não sei o quê, e a empresa quer-te muito contratar uhum. e tu tens um filho e vais trabalhando para outras empresas e não sei o que, essa altura ficas no desemprego e a empresa vem-te tentar contratar e tu odeias aquela empresa, não vais querer fazer aquilo aquilo vai contra todos os teus princípios mas tens que sustentar o filho mas depois chegas ali, a é uma altura em que precisas sustentar o teu filho aqui é menos perdoável porque não é o filho é o teu ego que os políticos normalmente têm grandalhão, não é? É o teu ego, eu, eu não posso cair. Eu hum. não posso falhar. E o Rui Rio tem muito isso, eu não posso falhar. Um, e isso depois leva a coisas como o que se passou nos Açores. Que é em total incoerência com o discurso anterior, mas é uma necessidade de sobrevivência. Porque se o Rui Rio chegasse às eleições de 2020... E agora 22, chegasse às eleições de 2021 da liderança do PSD e não pudesse dizer ok, mas eu ganhei um governo regional que nós não tínhamos antes, uhum. ia com menos trunfos, ia com menos cartas claro. e ele precisava de sobreviver, como se notou, ele ganhou por muito pouco. Portanto, isso é importante. Ele precisava de sobreviver, ele precisava de todos os trunfos que pudesse encontrar. A solução, mesmo assim. Não me choca da, mesma, da maneira de ruptura do sistema como a do Bloco e do PCP me choca, na medida em que o do Bloco do PCP tem cedências específicas a medidas do Bloco e do PCP e as do, a, o acordo de incidência parlamentar do PSD nos Açores com o Chega dos Açores é nós no PSD temos este programa, vocês no Chega revêem-se nestas partes do programa, vocês escrevem estas. Vocês apoiam. Não há uma negociação de pontos. Uhum. Uh, mas do, mas, do... mas certo, utilizaste a, a expressão Choca uh, Por inerência do, Dos atores envolvidos A generalidade da população uh, Fica mais chocada Com qualquer tipo de compromisso que o Chega Quer seja positivo ou negativo Sim, né? o Chega é muito mais impopular com o Bloco de Esquerda ou o PCP Certo Uh, mas a ti não te choca na, na questão formal não é? na questão formal na, na, na que lado é que faz a cedência para poder ir, sim, para mas poder mesmo assim, o... assim está a entrar em coerência e está a entrar em coerência por desespero, por necessidade de... de sobrevivência isto para mim é que é o essencial que nós precisávamos na política e a tendência é termos cada vez menos porque os nossos políticos dependem cada vez mais de viver da política o Rui Rio... Estava na Comissão Política Nacional, como vice-presidente da JSD estava na Comissão Política Nacional do, do Balsemão. O Rio está na política há 40 anos. Certo. Não é que ele não, faça, não possa fazer coisas, já, já fez, já foi professor universitário, tudo mais fora da política. Mas aqueles altura é o teu hábito, é o teu, é o teu estado natural. E esta coisa de não haver desprendimento da política, uhum. que é cada vez mais comum à medida que a política se especializa. Certo. e por isso é que tu também começas a ver os filhos das pessoas na política é uma filhos... dinâmica de divisão social de trabalho, não, não há volta a dar <risos> sim, mas a ver os filhos das pessoas os maridos e as mulheres no governo não é porque estas pessoas em alguns casos é, alguns sim, não, casos é, é, é tipo... não é só nepotismo é às vezes é estas são as pessoas que percebem daquele meio que cresceram naquele meio, estão especializadas para aquele meio, têm interesse, gosto, vontade têm interesse, gosto, vontade e ficam no meio um, isto é grave. Não haver o desprendimento social da política é grave. Eu, ainda no outro dia, comentava que é, é raro ver, num, era raro antigamente no Parlamento ficarem tantos ex-ministros. Uhum. Porque os ministros eram pessoas de excelência da sociedade civil, vinham, eram Comprei ministros uma função executiva. e iam à sua vida. Entretanto, começou-se a fazer a coisa do. Ah, é difícil por causa da associação política e não sei o quê portanto a pessoa só se safa depois da política num cargo de nomeação pública o que já é complicadíssimo uhum. em termos é éticos mas, é ético, mas muitas vezes porque a política também fecha portas às pessoas quando uma pessoa se atravessa na política isso, eu tenho 23 anos e isso acontece-me a mim a partir do momento em que tu estás associado com um determinado partido e eu nunca fui candidato pelo PSD sequer uh, estás associado com um partido Há determinadas empresas em que para que tu te qualificadíssimo para ir que fica tipo eh, mas a tua associação não sei quê. da política não abre só portas certo uh, e isto Pobre, isto é... jo... Pobre João Maria <risos> não eu, eu, eu não felizmente não <risos> sou, tenho, sou, sou super privilegiado e não tenho não tenho nada que me queixar mas esta coisa de tentar e sempre tentei uh, e, e sempre consegui não entrar nesta lógica tão portuguesa da cunha uh, eu tenho esta conversa de facto, um gajo como eu só por tios e primos e o caraças não tem problema nenhum. Escolhe. O país está formatado para pessoas como eu. Se eu tivesse escolhido ir para um curso de direito, ia para uma sociedade de advogados e tinha este nome e estava rico. Uhum. Entretanto decidi nunca puxar uma cunha na vida. Até agora tem-me corrido mais ou menos. Mas... Mas o país está feito assim, não devia. E esta coisa do, do país está super compartimentado segues este caminho, não sei o quê. Está a criar nos políticos uma dependência da política que leva a que eles não não consigam com desprendimento dizer tipo pronto, olha, não deu, não deu não consegui, não consegui manter-me coerente com os meus princípios ou a minha vida mas também a verdade é que é muito difícil encontrar um momento em que isto tenha acontecido porque mesmo quando há desprendimento profissional não há desprendimento do orgulho e do ego Certo E tu tens alguma algum pensamento sobre como... Alterar essa, essa, aquilo que chamaste A compartimentação da sociedade É difícil Isto teria de Teria de dar na cabeça dos políticos é quase, A solução é quase bullying aqui Mas, é, mas também eles levam como bullying Em demasia hoje em dia E os tornam defensivos Mas Aquilo é... que falaste, atenção, eu, eu referi-me até a um, uma questão mais geral. Tu deste o exemplo, exemplo, de, tu tu exemplo da sociedade de advogados, entendes? Na sociedade portuguesa, não só relativamente à classe política, haveria medidas, eventualmente políticas, legislativas que se poderia ter? Ou legislativas? Talvez não. Há algum Isto tipo é cultural. De, de mudança cultural, exatamente. Como é que. Isto é cultural, porque o que é que eu vou fazer? Dizer. É proibido as pessoas Trabalharem em empresas Em que há amigos dos pais Como é que tu provas Que é que eu Não é? Sim A cunha a portuguesa É difícil de legislar Eu Em dois telefonemas Um para um familiar meu E o seguinte Para uma pessoa qualquer Só foi porrada porrada Entrevistas de emprego. Uhum. Nunca Nunca tentei Como te digo Sempre tentei fazer isto Solo Para... Para a tristeza da minha família, aliás Que acha que a política é uma profissão porca e suja Também não, eu não sou profissional político não é? Eu faço comunicação até, até ao momento faço comunicação Mas, uh, mas, mas isto, isto é difícil de quebrar É tu Partires para a ideia E em muitos países isto tem vindo a, tem vindo a ser um problema Partires para a ideia de que a partir do momento em que as pessoas se começam a conhecer num determinado meio crescem num determinado meio depois têm certas afinidades que as aproximam de outras pessoas às vezes a pessoa pode até não conhecer ninguém da minha família mas é do meu tipo e portanto sente-se à vontade com uma pessoa como eu da empresa dela isto Exacto. é complicadíssimo de de quebrar eu ainda no outro dia estava a ter esta conversa por causa de livros eu quando compro livros de política e tenho aqueles momentos de entusiasmo e que tu compras três livros que vais demorar sete anos a ler porque nunca mais pegas neles uh, começo a pegar, pego tipo três livros de política, olho para eles e penso isto é tudo de direita, isto é tudo de esquerda e vou e pego a mesma quantidade de livros ao contrário uhum. e, vou, e ando sempre equilibrar. entre um e outro, para equilibrar acho que as pessoas têm de ter esta ginástica mental de pensarem, é pá, esta sociedade de advogados não pode ser só Betos a certa altura, tipo. Certo. Então és a favor de políticas uh, de diversidade. Uh, sim. Uh, eventualmente podem ser impostas. Impostas funcionam, mas é um choque social muito grande. Elas funcionam, ou seja, elas funcionam in vitro, elas, em acontecendo funcionam, uhum. mas a dificuldade de implementação é muito grande. Mas... Porque as pessoas, há um grande contra-ataque social a essa era o cobrar da ditadura do mérito, era um problema enorme. Certo. Mas, a, mas não é a, a sobrecorreção necessária para, para a cristalização de, dessa melhoria? Há uma data de sobrecorreções que são necessárias aqui. Há uma data de sobrecorreções à volta da discriminação, à volta dos monopólios e dos oligopólios, à volta da falta de diversidade. Há uma data de sobrecorreções que idealmente seriam necessárias aqui. A coisa é, é que se tu começares a... Exemplo muito prático. Interrompendo o meu raciocínio, reforma agrária uhum. era super necessário haver uma sobrecorreção do, do tecido agrícola português, que aquilo era uma confusão do caraças, e não funcionava e não era produtivo e estava e, e, e eram monopólios, monopólios não, mas com grandes concentrações de poder à volta de pouca gente. Um... A reforma agrária como sobrecorreção Gerou um backlash social Uma contra-ataque social tão grande da direita Que acabou por descarrilar certo. Muitas vezes Estas sobrecorreções E cujas, cujas cicatrizes ainda estão Abertas Muitas buscar. vezes estas sobrecorreções são o terceiro carril Do, do progresso uhum. Quando tu tentas fazer a coisa com Que do ponto de vista Académico está perfeita é, Affirmative action, uh, discriminação positiva. É positiva. Sou totalmente a favor. Do ponto de vista académico está mais que provado que funciona. O, o contra-ataque... As pessoas têm, pelo menos... Eu já nem digo, não dá para fazer por causa do contra-ataque social. Mas pelo menos, quando se faz, pensasse assim... Epá, isto vai exigir serrar aqui fileiras durante 30 anos politicamente... Uhum. E levar muita porrada. Isto não vai ser só o Woolf a Affirmative Action uh, Sunshine and Rainbows. Está tudo bem para sempre. Não, isto, isto vai ter de ser ir à porrada, tipo, à séria, não é, não é mais ou menos? É, é o que nós neste momento vemos com o, vemos com o Trump e a, e a multiculturalidade americana. Se tu, pensa, se tu pensares o que o Trump representa e o Trumpismo, é o ódio ao desaparecimento de uma sociedade de maioria branca. Uhum. O ódio branco à perda de privilégio. De onde é que vem o desaparecimento da sociedade de maioria branca? De uma decisão de 1965 sobre a imigração do Lyndon Johnson, que acaba com as cotas de imigração que favoreciam muitos países europeus por questões culturais. E permite a imigração para os Estados Unidos independentemente do país de origem. Porque os Estados Unidos, até uhum. 1965, tinham um critério racial de demissão. E, a partir do fim do século XIX e, e, e, proibiram a entrada de chineses porque destabilizavam a sociedade americana. Uh, depois estenderam ao resto da Ásia. Uh, depois criaram a coisa de esta coisa das cotas de italianos, menos russos, porque os russos são mais diferentes, uns que se os alemães mais e os ingleses mais que se adaptaram melhor. Ah, uh, a, a mãe do Trump, por exemplo, entra porque é escocesa, se, com o mesmo background social, não sendo escocesa, se fosse italiana, não entrava nos Estados Unidos. Uh, isto, isto quebra em 65 e tu precisas de chegar a 2016. Para teres o efeito prático, podes pode argumentar que, entretanto, houve vários Sim, backlashes. Opa, mas mas entendes, até, até pela produção académica que se gerou, entretanto. Mas fica. o mais claro backlash do ok, os brancos votam todos neste gajo porque este gajo está a defender os interesses dos brancos é o Trump. Antes uhum. disso, muitos latinos votaram no Bush, muitos latinos, o Reagan deixou entrar 4 milhões de mexicanos. Uhum. Tipo assim, amnistia, pumba, está andar. Uh, houve uma mudança do Partido Republicano em relação à imigração brutal de, de, de prioridades, mesmo. Uh, para tu veres, ou seja, o Lyndon Johnson, o que tinha de ter pensado em 1965 era ok, eu vou fazer isto, isto vai se transformar num país mais diverso, vai criar mais justiça, no entanto, vou ter de acautelar esta malta, porque se esta malta fica muito raivosa, depois daqui a é... Certo. Muitos, é um período indeterminado tempo muitos anos, no caso, estás a falar de 50 e 51 anos, mas, mas podia estar a falar de, de, de menos ou de mais, bah, vai, vai haver um, vão começar a construir-se os problemas para isto, e que é que isto é assim também? Porque o Estado Social foi construído a pensar nisto a pensar em não criar ressentimentos excessivos por isso é que há o... há... fala-se muito sobre isto sobre o facto de dentro do fim da, Primeira... da segunda guerra mundial e os anos 80 70, 80 por uma questão de grande crescimento económico fortes apoios sociais e um talma com as ideias extremistas se ter construído no ocidente um período de baixíssima polarização em que não... Havia muito consenso no centro e havia muito pouca vontade de guerrear ideologicamente. Com a terceira vaga da democratização que começa uh, em Portugal, uh, nós criamos um combate entre a elite antiga e a elite nova que volta a criar polarização nos nossos filhos Depois nós passamos pela fase nos anos 80, 90, 2000 que estes países passaram nos anos 50, 60, 70 enquanto que eles vão caminhando têm o backlash ao tamanho excessivo do Estado que é o neoliberalismo uhum. por razões legítimas houve um problema claro que se criou à volta da inflação e da estagnação económica por causa dos muitos constrangimentos que o Estado criava na economia e que se calhar precisavam dessa contra-onda dos anos 80 mas depois a contra-onda também vai longe demais e destrói os apoios sociais de tal maneira que as pessoas. É, quando a onda vai muito rápido também. Porque é mais fácil destruir do que construir, não é? é? Exato, vai muito rápido uh, e faz. E cria uma série de ressentimentos sociais que são mais claros com a pobreza, não é? Que é o, uhum. que, é o que surge de tu teres a situação em que não tens um Estado social a proteger. Portugal tem visto em timings diferentes porque ciclos e coisas, mas, mas tem. Uh, e nós corremos claramente esse risco. Onde é que os Estados Unidos falharam que nós podíamos não falhar? Nos apoios sociais. Não podemos pôr em causa a importância dos apoios sociais, mesmo. Uh, os Estados Unidos, Inglaterra, os países que tiveram estes problemas, falharam a ser claros com as pessoas, e isso nós estamos a falhar na mesma. Que é... Os políticos têm muita coisa de... Ah, refugiados é muito bom, não sei o quê, é uma coisa super consensual em Portugal. Não é consensual para muita gente em Portugal e podiam explicar às pessoas porque é que é útil, não é só tipo uhum. para ser simpático. Ser simpático não é uma coisa que venda conversa quase ninguém, porque as pessoas no fim do dia querem o delas, não é? Querem sobreviver, querem pagar as contas dos filhos, querem. E portanto nós tínhamos de criar aqui uma, uma política de honestidade para não cometer os erros de. para não instalar o verniz como instalou noutros sítios e para dizer nós estamos a tomar essas opções porque Z os governos estão a ficar melhores nisso Também não vou, não vou mentir nesse aspecto O, o governo do psd Foi brutalmente claro em tudo o que fez Nas intenções de tudo o que fez Sim, passo a ele tinha essa qualidade Diziam sempre, olhem, eu vou fazer isto Porque eu quero fazer isto E de facto, se fores ver Há um track record de resultados Entre 2011 e 2015 Que é Portugal chegar a um ponto de classificação No PIB mundial 43 terceira em 2015 a que nunca mais voltou desde então e em que já não estava há alguns anos uh, isto é relevante Tu os meus objetivos são macroeconómicos eu quero mais certo. PIB, quero mais dinheiro em Portugal pois, pode, quero... pode, pode discutir -se, se o PIB é uma métrica sim, é, pode discutir -se, válido, se, é, se o PIB é uma métrica válida ou tudo mais este governo tem mais dificuldade nisso em ser claro, mas mesmo assim é com alguns ministros, por exemplo Pedro Bruno Santos, super claro porque é que eu quero a TAP? Super claro porque é que eu quero mais apoios sociais? Super claro Pedro Nunes Santos nisso é impecável o Vieira da Silva, por exemplo, sempre foi também uh, bom ralho seja feita enquanto ministro do trabalho sempre foi claríssimo no. porque é que eu quero que estas coisas sejam assim há outros e isso é o nosso principal problema político e não pode continuar porque é isso que faz a extrema direita e é isso que radicaliza as pessoas há outros que se tu fores para mim eles não acreditam em nada uhum. eles acreditam em continuar ali continuar a ganhar, continuar a ter carros continuar a ter cargos Continuar, continuar o lado deles na boa e a servirem-se do Estado às contas disso. E isso é que é o problema. É que se essas pessoas forem as pessoas que mandam, se esses produtos do aparelho forem as pessoas que mandam, e se elas não forem honestas com as pessoas, e elas estiverem se sempre a medir, como este governo infelizmente faz, tendo o Pedro Nunes Santos, graças a Deus, um, em focos-grupo o que é que podem dizer e o que é que não podem. Até onde é que vão e até onde é que não certo. vão. Onde é que, quanto menos calos pisam, é isso? Quanto menos calos pisam, sem nunca ser muito diretos e honestos com as pessoas, eu acho que, perguntavas-me o que é que eu acho que é o, a bala de prata disto. Culturalmente, é as pessoas serem brutalmente honestas e pararem de fingir. Eu sei que é difícil, mas é isso. Mesmo na cunha, é tu dizeres, pois este gajo está cá porque é meu primo. Mas isto, isto é uma empresa privada, portanto eu posso, não é? Tipo, no limite, uhum. tu podes empregar pessoas da tua família. Agora, se calhar isso tira credibilidade à empresa e tu não queres fazer isso, é, mas. Então, estamos a falar em ambientes nos quais vigora a ditadura do mérito, para pegar na tua expressão <risos> da há Sim, isso é toda uma outra conversa, mas, mas sim, é seres claro com isso. E no Estado, idem, porque este gajo está cá porque é meu primo. Ah, então não pode, que isto é o Estado. Pronto. Uhum. Dificilmente aconteceria, não é? É um elixir de honestidade para toda a gente. Está toda a gente bêbada a toda hora. Se calhar Essa era uma solução, achas? As pessoas quando estão bêbadas dizem verdades que não diriam sobre isso. Eu acho, ah, sim, sim, mas, mas não sei se, se a ebriedade geral seria a solução para os. Ah, não, enquanto política pública acho que é capaz de ser perigoso, mas, mas era uma coisa assim. Ok e vamos ver se fechamos aqui a política portuguesa temos eleições a aproximar-se daqui a um mês e uma semana 30 de janeiro tu tens feito algum trabalho de, que eu tenho acompanhado de, de prognostização <risos> com uma metodologia própria uh, relativamente a históricos de sondagens e etc uh, -se... não é bem prognostização atenção que eu não me estou a propor a esse exercício eu estou-me a propor ao exercício relativamente específico, mas com cuidado para não estar a vender gato por lebre, que é, eu quero usar dados antigos, somados a dados atuais, uhum. somados ao comportamento que tem existido ao longo da história, para chegar à, conclu à conclusão de em que é que se traduziriam resultados médios do que estamos a ver em deputados em cada distrito. Isso é, uma, é, é, é, e é ou seja, é neste momento se as eleições fossem hoje e se as sondagens estivessem certas portanto, dois cis enormes uhum. isto em princípio acontecia agora, daí é, isto vai acontecer no dia 30 de janeiro que seria o prognóstico não, não vou Bem, então, peço desculpa por ter atribuído um, <risos> um exercício tão, tão carregado mas, mas exatamente, descreveste o que tens feito e, e, como pessoa muito interessada em política, tendes a, a, a ter o, o dedo no pulso político-social em Portugal. Quais são os teus maiores receios, se calhar, em termos de, de continuidade para, para a política portuguesa, na, de que possam advir destas, destas eleições? O meu principal é esse. É, eu acho que uma pessoa como eu. É profundamente integrada na bolha política portuguesa, não faz a menor ideia do que é que preocupa o português comum. Okay. Isso é um problema grave. Há um bocado disseste, as pessoas querem alimentar-se, os filhos, e etc. <risos> querem o seu. Isso é o que nós dizemos para fingir que sabemos. Mas, na verdade, é muito difícil perceber. Ou seja, os programas mais... Como exemplo caricatural, os programas mais vistos da televisão portuguesa comentário pós-jogo de futebol programas da manhã preço certo, esse tipo de coisas uhum. são coisas que eu não conseguia passar dois minutos a ver uhum. por acaso os programas de comentário futebol, de futebol, futebol okay. quando era miúdo devia mas entretanto não, ou seja eu estou profundamente desconectado do, do, das preferências de, de tempo livre do português comum certo uh, eu sou, sou um fruto de privilégio Uh, social, portanto, também desconectado da, da mundo e vivência da maioria dos portugueses uh, não tanto, eu costumo dizer isto eu sou um exemplo claro que não é, os meus pais não são ricos, nem do ponto de vista de escalões de IRS, não são uhum. ricos uh, portanto, o meu privilégio não é necessariamente financeiro o meu privilégio tem uma parte financeira que é, eu sei que se não conseguisse uma coisa se não fossem os meus pais eram os meus avós se não fossem os meus avós eram os meus tios eu, eu tenho uma safety net Própria o Bourdieu chamava o capital social <risos> Exato E o capital social do Bourdieu ainda tem A outra parte uh, Que Aqui para citar um filósofo também importante Que é o Joe Biden Que é a ideia <risos> de <Bem -mar. risos> Que é a ideia de... de Ele deu uma ideia uma vez num debate Que era eu vou... Vocês deviam pôr giradiscos a tocar Após vossos filhos ouvirem à noite Hum. Pronto, na maneira antiquada dele, o ponto dele era as crianças precisam de um apoio em casa cognitivo, certo? Capital e, cultural, capital cultural uh, do outro tipo. Isso, obviamente, que eu, que eu tenho esse, esse privilégio e, e sempre tive porque, pronto, os meus pais cresceram nesse meio, a minha certo. família no geral, e pronto. Portanto, tenho essa dificuldade e essa dificuldade eu acho que é um dos grandes temas desta campanha. Porquê? Porque eu sinto que o Partido Socialista se está a transformar cada vez mais no partido das pessoas da parte interessada na política. Uhum. E o PSD está muito à volta de uma imagem da parte do Rio das pessoas que são parte desinteressada da política. Que não têm uma necessidade direta de quem é que manda no Estado, mas sentem que o Estado das coisas não está bom. Ok. Uh, e essa um... depois tens, e é esse, tens é esse partidos que mais que tu ideológicos, gente do eleitorado flutuante é esse que tu fez a, a, a virar-se para o PSD, é isso? Eu não sei se, se vira. Eu não sei se o... eu uma vez fiz um exercício muito engraçado que é que chegar à conclusão que mais ou menos o, o número de pessoas que votam em eleições portuguesas é mais ou menos constante. Uhum. A população muda e portanto a percentagem de participação muda. Uhum. Mas, mas o número, o absoluto. número bruto de, ele... okay. de eleitores o que me levou a pensar numa coisa que essas democracias têm um plafond de representação hum. ou uhum. seja se há um limite é para que... estar nos votos obrigatórios <risos> sim mas há um limite para no voto não no voto não obrigatório no haver um limite das redes que as pessoas podem ou seja eu tenho uma rede de pessoas que posso convencer para votar tu também uhum. Há de haver sempre um ponto na nossa rede ou, ou não há, mas também é possível não haver de a pessoa que não vota Certo E essa pessoa se calhar tem uma rede de pessoas que não votam Sim, mas isso, isso ainda que fosse quantificável, matematizável uh, teria sempre influência de fatores culturais que podem ser alterados não é? Eventualmente, não sei Não sei se, se a democracia inerte. tem um limite de capacidade da pessoa a que chega Dependendo da quantidade de eleitos Eu percebo, eu percebo a tua, é, eu percebo a tua não, proposta eu não, sei. não vejo razão para, para que haja Esse hard cap Pois, não, não sei também, mas isto para dizer Não sei bem se há eleitorado flutuante okay. Ou se há muito um, Agora há umas sondagens que dizem que há muitos indecisos É preciso ver também o que é, Em que é que isso dá Mas fundamentalmente Acho que será uma eleição uh, E têm sido As eleições em Portugal têm sido Para perceber isso o PS e o PSD têm vindo a constituir-se como um partido de continuidade quase imobilística do lado do PS e um partido de continuidade ligeiramente reformista da parte do PSD, mas não há, não há uma grande clivagem ao longo da história toda da democracia. Neste momento parece haver uma clivagem, quanto mais não seja de personalidades, muito grande. Certo. E isso pode colocar uma questão interessante aos portugueses, que é se eles querem o animal político que, vive de, que viveu na política sempre totalmente confortável na maneira como ela funciona, ou se eles querem o desajeitado político que não gosta da maneira como as coisas funcionam. Isto eventualmente criaria uma quebra. Eu acho que é mais para isto que nós estamos a olhar, porque... Uma conclusão a é que eu chego, há pouco tempo tive, houve eleições no Chile e as pessoas estavam tipo, ah, é agora não sei o quê, o Allende, a revolução na América do Sul, a concretização do, do, do sonho na América do Sul com tantas vitórias da esquerda. Isto no fim do dia, a única coisa que interessa mesmo é quem é que manda nos Estados Unidos e eventualmente quem é que manda na China e na Europa quem é que manda na Alemanha mais ou hum. menos no geral países tipo o Chile ou Portugal têm um poder de agência reduzido na maneira como podem traçar o seu próprio destino sim, mas não significa que não, que não possa haver mudanças bottom up não é. podem, mas elas têm de ser feitas, na Europa têm de ser feitas no sentido pan-europeu sim. sim, eu acho que a Europa é o caso mais integrado, não é? mas no geral por mais bottom up que tu sejas a sociedade americana é tão e as chinesas ainda, são tão impenetráveis culturalmente uhum. que ou elas se reformam por elas próprias ou o sistema mundial de funcionamento económico não, não mexe muito o ponteiro uh, eventualmente se conseguisses que a Europa toda se tornasse um ator forte, sólido, consolidado, único quer dizer, o federalismo sim <risos> conseguirias qualquer coisa mas, por exemplo para as prioridades políticas de uma pessoa de muita esquerda no Chile, como é o caso do novo presidente do Chile uhum. a execuibilidade das coisas ou seja, ele até pode fazer as coisas e ele não sim, tem nenhum problema um, da Europa no, no, no ele geral. até pode fazer as coisas mas a probabilidade de darem bom resultado mesmo que sejam boas ideias é muito reduzida porque o mundo não está feito para aquele sistema. Certo, sim, eu é, isso, concordo contigo. E, e na Europa, tens a, a agravante de que nem sequer sabes se consegues fazer as coisas. Porque, porque, como a Grécia provou bem, tu até podes romper completamente com o sistema. Pois é, mas depois é sancionado. Depois não dá para fazer grande coisa. E portanto eu digo: isto não há de andar muito longe. De... Há, há coisas muito importantes a discutir no centro e eu acho muito mais importante discutir as nuances dentro do centro, entre o centro-esquerda e o centro-direita, que é onde está naturalmente a maioria das pessoas. Do, do que, que anda... paradigma geral, era isso que Andar eu... a discutir a transformação geral do Estado na quarta República ou na República Popular Portuguesa ou o que seja, porque isso, isso não vai acontecer. Uhum. pensei é que eu também sou do PSD é para esse tipo de. Ou coisa. no Portugal SA. <risos> Sim, é... isso, isso em princípio não vai acontecer. O que vai acontecer é. Ou uma série de prioridades que inclinam no caminho do centro-esquerda, ou uma série de prioridades que te inclinam no caminho do centro-direita. Uma centro Umas vão, eventualmente, produzir modelos mais parecidos com alguns países Mas europeus, então, outras com e, e. outros. Uh, acho que a, a solução tem de ser debatida em tons menos extremados de, e isso é um truque importante, de ganham outro gajo, o mundo vai acabar. Uhum. E mais no sentido de ganham outro gajo, isto vai ser priorizado. Isso veio claro aqui em Lisboa. mesmo de uma pessoa claramente não digo na esquerda do PSD, mas no centro do PSD, um centrista do PSD, como é o caso do Carlos Moedas, e um centrista do PS que é o caso do Fernando Medina, eles entre eles tinham uma distância curta. O que eles fizeram durante a campanha foi tentar abranger ao máximo as partes que eles não representavam dentro do lado deles. Uhum. E criou-se uma clivagem em que eles estavam muito próximos, mas a clivagem precisava de existir a mesma. Mas no fim do dia, o que ela quer dizer em termos práticos são coisas ligeiras é, é prioridade é, se a prioridade vai ser mais para uma descarbonização uh, rápida uh, e muito focada em soluções imediatas ou se vai ser uma descarbonização mais consensualizada com a sociedade por exemplo uhum. mas ninguém questiona a descarbonização, que é a descarbonização. Essa, essa, parte, essa parte é importante nós pensarmos nas eleições que é, elas são muito importantes porque se, eu disse isto, descrevi isto no outro dia num post que é se, no mínimo as eleições são a coisa mais importante da nossa vida sempre porque se nenhum de nós for e só for um gajo do MRPP estamos todos lixados uhum. uh, portanto elas são sempre um gamble grande do de, de que é que se vai passar aqui uh, mas dito isto não, é, não, é uma, não vão ser umas eleições de transformação brutal vão ser estilos Ideias e prioridades Na um, tua análise E, e tu reportas-te muito sempre ao, ao sistema americano Que é, que é binomial não é? E, e reportas-te sempre aqui ao nosso centro Ao binómio PSPSD pareces desvalorizar uh, As reconfigurações Da geometria política uh, Que começaram Que se iniciaram uh, recentemente E que, que parecem estar A vir uh, a, a adensar-se com, com o crescimento do, do, do nomeadamente da, da iniciativa liberal, do Chega do, o surgiu surgiu o, o livro por uma questão parece que mais contextual desapareceu, não tivesse sido não tivesse havido hoje o debacle das vacinas da de Catar Moreira talvez o livro tivesse, uma, tivesse um, um, um posicionamento diferente uh, não integras de todo na, na, na Sei que integras obviamente no teu pensamento mas na, nos temas na, nas consequências de uma análise dessas reconfigurações Eu acho importante é, ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas só vão votar ao PS ou ao PSD Sim Estou a dizer que se tu fores medir as prioridades tu vais estar a votar em parceiros do PS e em parceiros do PSD Portanto, ou no PS ou no PSD Portanto, se tu tens... Parceiros não necessariamente no caso de António Costa podemos parceiros dependem claramente dessa geometria política se lhe, se lhe convier são parceiros não quer dizer e no fundo de qualquer partido não é se convier são parceiros não pois mas a questão é é exatamente essa é tu ao dar força relativa a um partido que não seja um dos dois grandes em Portugal uhum. o que tu estás a fazer é dizer que as causas mais específicas o Fernando Medina disse isto muito bem, no que eu acho que foi dos maiores tiros no pé dele durante, durante a campanha. Disse. Não foi. Ele, o que ele disse tem um erro, não é? Porque o que ele diz é: a direita quer fazer o que eu quero, quer fazer tudo o contrário do que eu quero e a esquerda quer fazer o que eu quero mais rápido, por isso eu acho que vou ganhar. Esta frase tem vários problemas, um é a direita não estava a dizer isso, portanto ele estava a lutar contra um espantalho em vez de lutar contra o candidato real, e isso é um erro uh, e o outro erro fundamental é que ele assume que não é de esquerda o uhum. que numa cidade que é maioritariamente de esquerda não é propriamente bem visto não sei se muita gente ligou a isto mas eu, ou seja, o problema não é a frase, o problema é o comportamento da campanha ter sido certo. esse uh, o PS e o PSD portam-se muito assim, que é o outro gajo vai reverter o que eu vou fazer e estes gajos querem fazer o que eu quero fazer mais rápido portanto eu vou funcionar na, na lógica de querer propor as mesmas coisas mas com mais calminha o PSD tem uma dificuldade com o chega que o PS tem com o PCP que é a razão pela qual o PCP quer fazer determinadas medidas leva a um caminho que o PS não quer mesmo o bloco pela questão eurocética Leva um caminho que o PS não quer sendo um partido. Ou quem der Mas. Mais... <risos> mais ou menos. <risos> mas, isto, mas, uh, mas o PS, sendo um partido europeísta, claramente uh, tem, esse, tem essa questão. O PS tem o problema de ser um partido democrático. E o Chega tem, cria esse problema. Ou seja, mesmo que o Chega tenha medidas fiscais uh, para o Estado Social, que eventualmente o PSD quisesse fazer reformas no mesmo sentido, mais ou menos a razão pela qual o chega quer é fazer são completamente opostas a qualquer coisa que o PS de defenda isso, isso torna um parceiro complicado porque Achas que o Rio tem sido claro na, num distanciamento ou, ou, aproxima, ou aproximação ao Chega já foi em 2019 foi Ultimamente. depois em 2020 não foi e em 2021 por pressão interna porque se percebeu na candidatura do Paulo Rangel e isso foi muito curioso percebeu-se que também por causa da maneira como eles tentaram uh, tornar o governo dos Açores refém. Percebeu-se que, que é uma ala grande do PSD, representativa do PSD, que acha absolutamente inaceitável, uma coisa que o Jorge Moreira da Silva disse a meio de 2020 e, e ninguém ligou nenhuma, mas que acha absolutamente inaceitável a o chega de todo. E quando essa ala aprovou que isso era popular dentro do partido, o Rui Rio mexeu-se em função disso e declarou o mesmo que o Paulo Rangel o pressionou para declarar que não há não. um acordo que Chega Podemos dizer, eu não confio nisso. O que eu acho é aqui, o que eu acho, eu acho aqui duas coisas contraditórias. Uma é a necessidade do poder vai ser muito importante, portanto a tentação vai ser muito forte para querer fazer isso. Por outro Uh, isto é de tal maneira impopular que pode afastar o PSD do poder durante muitos anos ou uh, criar um problema interno muito grave pela maneira como se percebeu que isso é um problema para muita gente uhum. do PSD, portanto será um cálculo muito complicado e o importante para mim é continuar a fazer a pressão dentro do PSD para dizer que isso é inaceitável porque quanto mais essa pressão existir mais dificuldades então... se criou se o Rui Rio para, para aceitar Uh, se vai funcionar ou não. Eu tenho tenho alguma confiança que sim por uma razão uh, meramente pragmática porque se percebeu que a solução dos Açores foi uma, foi uma má solução. Uh, que não dá para depender de um partido cujo líder quer constantemente uma conferência de imprensa para anunciar qualquer notícia e às vezes pode ser o governo vai ao ar. Não há qualquer tipo de palavra. Ou, certo. Uh, isso é mais importante do que qualquer... Uh, Uh, frase pseudo-fascista que o, que o líder do Chega diga num congresso é, é a palavra, isso é muito importante na gestão do poder é a confiança no outro sendo que o PSD já fez em 2002 uma coligação e até fez em 99 uma coligação com o CDS que era um partido que podia até não ser tão extremado nestas posições, pelo menos nas posições de reforma do sistema político, nas outras até era igual, mas nas de reforma do sistema político, hum, mas não era um partido de palavra também. E o PSD confiou na mesma num partido que não tinha palavra, portanto é, é dif difícil dizer o que é que eu Mas que também não... Lá está, não, não, não era um partido que causa uma... Um soro tão grande como o Chega a causa, não é? Portanto, nesse sentido. Não sei, o PP era muito polémico. Na altura, este... na altura e... em que era, era muito polémico. Coisas sobre o RSI, muito polémicas. Uh, e principalmente. Mas não havia o nível de amplificação que existe hoje. Não, certo. Não mas o, o PP tinha muito top. mais anticorpos nas bases do PSD do que tem o Chega hoje em dia. Porque o PP. Por ter o Paulo Portas como líder, representava o independente, que era o grande sabotador certo. do governo do Cavaco. Mas aquilo que. E portanto, do ponto de vista interno, e isso até o condenou um bocado o Marcelo, uh, o Marcelo deixou de ser líder do PSD por causa disso. Do, P... do ponto de vista interno, havia uma desconfiança em relação ao Paulo Portas, curiosamente também antigo militante do PSD, uh, muito semelhante à desconfiança que... que existe em relação ao André Ventura. Na sociedade toda, mas diferente da desconfiança que existe em relação a André Ventura dentro do PSD, ok, uh, mas in... retrocedendo um pouco, então só interessa uh, enquanto solução de solução governativa se a é, se é iniciativa liberal uh, tem 10 de uh, ou, ou elege 10 pessoas ao invés de eleger 5 é indiferente uh, uh, não indiferente, lá, consequência é uma disso? Questão, é uma questão de prioridades se, se a tua prioridade num futuro governo de direita sendo de direita é a liberalização económica do país se a tua prioridade principal ou talvez até única for essa percebe-se claramente um voto na iniciativa liberal uh, se a tua prioridade for mais no sentido da mudança de primeiro-ministro, ou seja, mais de estilo do que ideológica é mais um voto no PSD uh, não que o PSD não tenha ideologia é só porque o PSD quando governar governará numa tentativa de equalização das várias sensibilidades da direita, que é o que faz sempre, tal como o PS faz com a esquerda o PSD é um partido de, de várias tendências que se tentam equilibrar uh, Portanto, sim, eu percebo a coisa dos partilhar do sistema político porque lá está, se calhar uma tendência política que tinha uma força relativa mais pequena dentro do PSD como o liberalismo, se calhar tem uma força política maior estando fora, isso ainda está para se provar. Uh, também acho que o liberalismo económico é mais ou menos dominante dentro do PSD, portanto não, uhum. não vejo necessariamente a diferença. Eu, eu coloquei a questão... Sendo, pronto, excluindo o Chega da, da, da análise e, e olhando para, para um partido que parece que irá ascender em termos de representatividade parlamentar, coisa que não me não parece que acontecerá à esquerda, não é? Nem a mim, nem a generalidade das pessoas que, que olham para o assunto. Lá está, a pergunta, a pergunta que coloco é: um, Ah, eu não estava a contabilizar também o o virtual desaparecimento do, do CDS era, era essa era essa era essa variável que me faltava mas então avançando um bocadinho, pergunto sobre pergunto sobre a, a utilidade neste discurso todo da de, destes de conceitos fluídos mas cristalizados em todo o discurso de esquerda e direita hum. Pois, eu sou. A minha perspectiva é que os conceitos de esquerda e direita são muito úteis para perceber onde é que uma pessoa se posiciona. É, é uma generalização que me faz sentido. Não digo que a esquerda e a direita sejam o mesmo que eram há 30 ou 40 anos. Acho que são cada vez menos. E acho que isso é o que leva muitas pessoas a dizer hoje em dia já não há esquerda nem direita. Efetivamente já não há esquerda e direita como quando muitas destas pessoas que dizem isto se politizaram. Há um tipo de esquerda e direita uh, diferente e sempre houve pessoas no centro a defender que não havia esquerda nem direita, como são alvo de muitas piadas do ponto de vista da esquerda mais radical, da esquerda comunista, dizer que todas as pessoas são que dizem de que não são de esquerda nem de direita são de direita. Ora, isso do ponto de vista geométrico não podia fazer mais sentido, não é? Se tu estás aqui na, na extrema esquerda Sim. e uma pessoa está no centro qualquer pessoa, qualquer pessoa que diga estar. que não há esquerda nem direita está muito à direita da pessoa na extrema esquerda uhum. uh, Eventualmente Eventualmente não, isto é verdade Só que se menos porque há menos pensadores de extrema direita porque não é uma coisa particularmente inteligente uhum, mas, mas as pessoas de extrema direita também dizem que uma pessoa que diga que não é de esquerda nem de direita é de esquerda, é, não é? Sim, é, está à esquerda, esquerda deles. Por é uma, uma questão de relativização, é, não, querendo, não querendo bater sempre na mesma tecla do Rui Tavares, mas, mas ele tem, uma, tem um livrinho que explica, explica isto em poucas páginas. Bastante bem, é uma questão de, é uma questão de simplicidade de, de procedimentos. É, a esquerda normalmente está, ele obviamente faz aquilo puxado à, à brasa dele. Mas a esquerda normalmente tem uma base comum na defesa dos valores da igualdade, da abertura, e a direita tem uma base comum na defesa da liberdade individual, da propriedade privada. Pode haver direita contra a propriedade privada e esquerda contra a abertura. Não, é, não quer dizer o contrário, só quer dizer que a pessoa... Alinhou com um lado, e apesar disso, conseguiu estar, ah. estar também no outro. Eu acho que o conceito é importante para nos orientarmos. Por exemplo, até, até do. É, lá está, é tipo bússola. É, é, na sociedade portuguesa, eu sou uma pessoa de direita. Pegas em mim, pois, no, no outro dia uma senhora dizia isto com pouca elegância e pouca inteligência, mas uh, pegas em mim, pois nos Estados Unidos eu sou de esquerda, de esquerda sim. E, e bastante, não, não é mais ou menos. Um, depois pega bastante algo de esquerda hoje em dia já, já a esquerda americana já está mais para lá uh, metade do Partido Democrata já está claramente à minha esquerda antigamente não era o caso quando dizes à tua esquerda referes-se a quê? De, o quê? das posições que fazem que, que tipo estejam. de posicionamentos concretos é que estamos a falar? Um, portanto estamos a falar de uma influência do Estado na economia que eu já considero desajustada da parte do, do, okay. do Partido Democrata porque, por exemplo, eu sou muito a favor de coisas que o Partido Democrata hoje em dia faz como fortes apoios à, à infância a, o créditos fiscais a, às famílias a há à nascença muito generosos eu sou muito a favor disso sou pouco a favor de, do procedimento que muita esquerda americana adotou da ideia de um, de um que, que sendo assim ainda é melhor que o nosso sistema de um subsídio de desemprego enorme uh, durante o período durante o período de covid uh, não, não é que eu seja a favor de não haver subsídio de emprego, acho que é importante a ver acho que eles ao irem acima dos valores médios do mercado, estão a destruir o, o, o mercado de uma forma que me faz pouco sentido um, isso, é um, isso é um exemplo mas, ou seja estamos a falar, estamos a falar em termos económicos sim, em termos económicos um, a esquerda americana tem, tem algumas posições já que começam a roçar o ódio ao lucro e, ao, e à iniciativa privada, é, que eu não compro. Eu não tenho ódio ao lucro e à iniciativa privada. Eu tenho é, atenção aos problemas que a concentração de poder no mercado livre podem criar e gostava de ter mecanismos para evitar essas concentrações de poder excessivas. Daí a dizer que todos os milionários roubam... E, Estamos, estamos em, pontos, em pontos diferentes nesse aspecto. Do ponto... O que fazer com as fortunas? <risos> pergunta agora. Estás-me a perguntar Sim, mesmo? Ah, a minha questão aqui não são bem as fortunas individuais. que as fortunas individuais eu vejo como uma sequência do problema. A minha questão são os grandes monopólios e são as grandes concentrações de... De, de riqueza e até de responsabilidade acho que as empresas têm uma, uma okay. cultura muito individualista a figura do CEO faz-me confusão okay. uh, eu percebo que exista, mas não percebo a quantidade de poder que tem os conselhos de administração deviam ser partes muito mais relevantes da gestão de uma empresa que são muitas vezes são decorativos e é só um CEO que recebe imenso dinheiro e tem os, meus, os louros de tudo isso parece-me perigoso eu tenho poucas posições políticas... Mas aí, o contrário é que as decisões precisam ser tomadas com celeridade. Pois, mas eu não concordo com isso. Eu tenho poucas posições políticas mais definidas do que, do que estas duas. O poder tem de ser rotativo. Qualquer pessoa, muito tempo... com muito... No mercado também. Em todo o lado. Qualquer pessoa, como muito é, tempo... Como, como é que aplicas a rotatividade no mercado? No, mercado? no mínimo dos mínimos, criando uma ideia... De, de tetos de tamanho de empresas ou pelo menos as leis que nós já temos reis. Não, não, devia, não devia existir um sistema em que há uma mega empresa aqui como a Amazon que vende de retail a software, software passando por uh, uh, streaming faz tudo e nos sítios em que tem prejuízo mete os lucros das outras sim. isto só mas isso é é Okay. Isto é cumprir as regras, no fundo. A Sim. minha posição política passa muito por impedir concentrações de poder e cumprir as regras. Exato. Porque há muitas regras que já existem que não são, e só não estão a ser Não cumpridas. ser cumpridas, exatamente. Uh, mas, Porque fato, as grandes empresas têm é... advogados bons a tratar destes assuntos, infelizmente. Nesse caso, lobbying, capacidade de lobbying muito grande. Mas uh, quando, quando estamos a falar de, de uma empresa que trabalha. Três áreas de mercado, três setores de mercado completamente diferentes. Quando a acumulação de poder pode ser pela importância de determinado setor de mercado e por um monopólio natural por inovação, vamos por assim. Dar o exemplo agora, uh, tem vindo a crescer e eu falo muito, mas nem vou entrar em, em troitos a Tesla. A Tesla além da popularidade pronto, obviamente por todas as dinâmicas associadas ao CEO e ao crescimento absurdo do valor da ação etc, parece encaminhar-se para um monopólio natural assim que a transição que parece inevitável para uma mobilidade automóvel e elétrica se der, vai ter um monopólio natural tem uma técnica que está, está mais avançada, da maneira que, que já anunciaram que estão dispostos a licenciar tecnologia, o que lhes dará ainda mais ainda mais conforto ainda mais poder dentro do mercado tal como a Amazon tem a AWS uh, como é que tu consegues não sei se impor uh, forçar não, não é nenhum desses focos como é que tu consegues encorajar a rotatividade do impor poder, mesmo então impor mesmo ok então Partido. esta empresa que agora tem este está neste setor do mercado específico e que que o domina tem de -se, se dividir em três em três ou em sete Ok. Isso antigamente fazia-se. É, Chamado trust busting. Sim, sim, sim, sim no Standard Oil. Mas o. Achas, achas que politicamente era viável? Não. Não é muito politicamente viável. O, o mercado depende muito dessa. E obviamente que isso é importante para a inovação. A, a concentração, mas nós temos de perceber ou seja, tudo é defensável a, inovação, a concentração de poder para a inovação é totalmente defensável a concentração de, de, de poder para garantir o capital para conseguir continuar a investir em, em research and development na, na ideia de, de melhorar os produtos é totalmente defensável agora nós temos de perceber enquanto sociedade se nos compensa a todos a inovação ser mais rápida e ser tão estonteantemente rápida que tu há 15 anos não sabias o que era um smartphone, não existia uhum. e agora mais de metade da população mundial tem, se essa rapidez compensa a, a disrupção que a, a acumulação de poder resultante disso uh, traz. O que, é que é a disrupção? É a desigualdade social? É brutal desigualdade social é... que nós, nós temos assistido uh, recentemente é, um, é uma Criação de, de um jogo de, de vencedores claros e perdedores claros da globalização, uhum. que para além da desigualdade social, cria desigualdade global, que também é um problema grande. seja, até que ponto. Transnacional. Até que ponto é que ter um iPhone 11 compensa refugiados afogados a toda hora no Mediterrâneo? Uhum. a questão é mais ou menos esta eu, eu não posso ter um 6 e se calhar haver uma distribuição de recursos que permita uma qualidade de vida decente na Somália para as pessoas não se quererem atirar ao mar para, para, para viver para Mangoldo. pá, se calhar quero uhum. se calhar não no sentido de lá está isto não é de uma perspectiva marxista a ideia aqui não é forçar a distribuição diretamente é criar no sistema a aplicação das, das regras que faz com que demore um... e os critérios <risos> e os critérios essa, essa é a parte mais complicada podes criar um plafond de valor mas isso é complicado porque negócios diferentes têm valores diferentes e num sistema de, de crescimento teoricamente infinito Sim, eu acho, que, nunca vai parar. eu acho que devia haver uma coisa do género. Eu, com 23 anos tenho, pouco, tenho poucas soluções para o mundo ainda. Não sei se com 75 terei mais, mas por agora ainda não, não desenvolvi muitas. Mas hum, é capaz de ser importante e uma métrica interessante tu olhares para, o, para a tua volta num órgão deliberativo e pensares: epá, se calhar. Aquele gajo, dono de uma empresa Manda mais que nós todos juntos uhum. E pensares Isso não pode ser A partir do momento em que te cheira esta percepção Que o dono de uma empresa Tem mais poder Que o povo do país Em que ela existe uhum. Estás a criar um desequilíbrio social Se a empresa, é uma... empresa é uma multinacional Como é que se equilibra isso? Não, aí está, aí está um problema. A China tem boas soluções para essas coisas agora. <risos> A China tem soluções interessantes para essas coisas. Uh, são soluções profundamente violentas. Uh, do ponto de vista humano, mesmo, não é só do ponto de vista claro, económico. Sim, sim. Eu disse boas soluções para esses problemas, não, não, não significa que não acarretem toda a mundo. Uma... Sim, sim, sim. Há, muito, há um debate sério a ter sobre isso, não é? O, o, a China está a tentar vender o um modelo de funcionamento ao mundo que é nós conseguimos funcionar todos como ilhas uh, em respeito uns pelos outros e só em trocas. É uma espécie de mercantilismo 2.0. Um, eu. Uh, não vejo ou seja, eu acho que uma coisa é tu perderes o que ganhas em inovação com teres mega monopólios outra coisa é tu perderes o que ganhas em inovação com teres pouca interação sociocultural que eu acho que é igualmente Sim. relevante para, para a inovação mas o problema mais direto é que eu me reportava relativamente à China é a, a acumulação de poder por parte de entidades não estatais mediamente de entidades empresariais, não é? Sim, mas isso não existe na China, não é? Precisamente. Sim, sim, sim. Um, isso não existe na China, pelo estado ser totalitário. Aqui estamos a falar de uma, de uma coisa relativamente diferente, que é Tu permitires a acumulação de riqueza, naturalmente, não a permitires ao ponto de que ela crie um, falta de coesão do tecido social. Isto, por exemplo, é uma coisa que a China não faz. A preocupação da China é esta empresa obedece ao Comitê Central do Partido Comunista Chinês ou não? Exatamente. A preocupação de uma democracia não pode ser essa. Tem de ser a quantidade de dinheiro que o dono desta empresa tem. Faz algum sentido, tendo em conta a quantidade de dinheiro que as pessoas que têm menos dinheiro neste país têm? Há aqui algum tipo de Sim. paridade? Como é que vamos redistribuir a riqueza, então? É isso. Como? pergunto teu Eu sei que tens 23 <risos> anos, mas... <risos> a questão é essa, é olhares para como é que se faz a redistribuição da riqueza. E para mim, a redistribuição da riqueza deve ser feita fundamentalmente no consumo e nos juros, ou seja, não incentivares a poupança. E lá está, se estamos a assumir o sistema do crescimento eterno, que eu não, coisa que eu não, não faço ideia se é verdade ou não, mas assumindo que estamos a jogar este jogo do crescimento eterno. No limite, não é, não é? é mas, mas pronto. Assumindo que estamos a jogar o jogo do crescimento eterno, nós vamos ter de desincentivar mais a poupança do que, do que incentivamos atualmente, e em vez de taxar o trabalho, que é uma coisa que nós queremos incentivar, em algumas camadas, em, em todas as camadas. No a... geral. No geral. Poupança no. Agora, desincentivar a poupança não pode ser só o que tu fazes Tens, na minha opinião isso força o consumo taxas o consumo de forma progressiva que é uma coisa que não existe e que era importante existir na minha leitura uhum. reduzes o imposto sobre o trabalho em troca disto certo. o que é que isto faz? aumenta os preços a quem tem mais, deixa os preços a quem tem menos e não desincentiva pessoas a trabalhar que é uma coisa importante para vires a ter mais com o acumulado Destes impostos sobre o consumo, que deviam funcionar sobre todo o consumo, um, o que tu conseguirias aqui eram os programas de apoios sociais, educação, saúde, um, que consigam mesmo desemprego para quem precisa de se requalificar porque o seu em emprego. E o, o sistema nórdico, para mim, é um, é, um, é um ótimo exemplo nesse aspecto: que é muito apoio social no desemprego para tu rapidamente poderes e poucas restrições laborais isso para mim era o que Portugal precisava tu podias facilmente ser despedido mas sabias que saías do teu emprego continuavas a ganhar mais ou menos o mesmo eras requalificado e arranjavas outro bom emprego uh, é, chama-se a flexi-segurança um, sou mais a se favor disso isso, em Portugal por ver se iam resultados desastrosos Uh, eu, a questão aqui é Portugal tem uma economia completamente paralisada focada no, totalmente nos incumbentes uhum. e em que imensa gente trabalha sem produzir valor certo. e precisas de quebrar isto de alguma maneira tem emprego sem trabalho sim uh, isto, isto é relevante para o caso português, para o geral acho que era importante este, o sistema fiscal mudar para parar de desin desincentivar coisas que nós queremos Uh, e era importante o sistema fiscal ser mais ou menos equalizado falavas em juros há pouco o que é que, que, é que tu fazes em concreto? o que nós estamos a fazer agora é que eu acho que é bem visto é ter juros baixos okay. é um... para promover o acesso ao crédito e, e o investimento em vez da poupança ok e depois um... tens a parte importante que é fundamental para isto funcionar que é... Isto ser global Exatamente Não sendo global não funciona Exatamente <risos> E eu... E... Portanto, isto é e impossível Taxar o capital Faz? Não se faz? Como se faz? O que é que incentiva? O que é que desincentiva? Eu sou a favor de taxar hum... Sou a favor de taxar o lucro das empresas É o imposto que eu sou favorável Ou seja forçar a empresa ao máximo a reinvestir aquilo que ganham, uhum. acho isso importante uh, era eventualmente a favor de criar algum tipo de limitação ao, às recompras de ações porque isso é uma maneira fácil das empresas queimarem lucro certo. sem realmente reinvestirem o que é um problema grave do nosso sistema atualmente uh, ou pelo menos taxar isso de alguma maneira, taxar o ato de recomprar o buyback, o buyback da, de ações, taxar isso especificamente a um, a um grau que o desincentivasse há países que taxam a um grau que o desincentivasse todas as transações no limite são taxadas mas há países que taxam especificamente mas, certo. É, mas lá está o fundamental da fiscalidade nem é a revela por ela eu acho que há muitos impostos que desincentivam coisas que nós gostamos e o, o IRS é o principal para mim isto tem duas coisas fundamentais e depende de duas revoluções fundamentais depende de uma revolução global que permita um sistema de regras minimamente equalizado a nível global e que nós já conseguimos para a ação climática em princípio portanto também não devia ser difícil conseguir é é isto que, tão... que não <risos> uh, idealmente uh, e depois exigiria outra coisa uh, fundamental que não sei se é possível até agora não foi que é, é uma digitalização do sistema que permita que tu rapidamente consigas para teres impostos progressivos num IVA num imposto sobre o consumo precisas de ter e nós neste momento com o IVA já temos um, um cheirinho do que é que isso pode ser precisas de ter a tua conta se a tua conta precisas ter base de dados uh, sim, se a, sempre, sem, se de a tua conta sempre tu só pagas coisas em cartão e a tua conta sempre associada ao teu NIF ah. Um, difícil, não é? Mas... E pouco apelativo para algumas pessoas. <risos> pouco apelativo para algumas pessoas, mas importante. Mas, e, e o Ivashar dá uma boa ideia disso. No e o Ivashar é isso, não é? Tu, tu, tu pedes uhum. coisas com o teu contribuinte Exatamente. e depois a tua conta associada com o teu contribuinte recebe de recebe. volta. Um, portanto, isso é possível que venha a acontecer. Já tivemos uma aprovação agora de, de um IRS mínimo. Uh, não global, mas ocidental, no mínimo. Uhum. Essas coisas andam aí. Agora, concordo contigo que isto é uma luta que tem de se começar a fazer bottom-up. Já é antiga. A luta da equalização fiscal global. Não é fácil. Mas estas coisas têm de ser pensadas estrategicamente. De quais é que são as minhas prioridades, como é que eu as quero é fazer, qual é, que é a maneira mais rápida de escalar. Porque nós perdemos muito tempo. Em egos e em tricas e em competências Tu achas que a política é a maneira mais rápida de fazer as coisas sim, isto estou absolutamente convicto não, não há nenhum caminho mais simples de A a B do que, do que a participação política tudo o resto envolve uma trabalheira para resultados marginais eu acho que muita gente, nomeadamente no mundo da blockchain e das criptomoedas discordaria de ti sim não tenho dúvidas, mas eu também não sei se eles já criaram alguma coisa sem ser um essa de risco, portanto. É... <risos> minha, co minha coisa é se... Vou pôr isto num termo relativamente simples. Se todas as pessoas que gostam de blockchain em Portugal se, se organizassem e se juntassem a um partido... Uhum dos dois do poder okay. um ao outro e controlassem as estruturas internas que estão às moscas neste momento conseguiam no espaço de poucos anos tornar blockchain uma moeda aceitável em Portugal como é neste momento em El Salvador, por exemplo uhum. eu, criptomoedas, não blockchain Sim. parece o Miguel Soutavares a falar mas foi troca de... eu, eu estava a ver como é, que, como é que te chamava a atenção desculpa, desculpa mas conseguiam facilmente tornar a criptomoedas aceitáveis em Portugal porque os partidos eh, são... dependem só da organização e são tão loucos e são, e são pequenos e... os partidos dependem só da organização essa só é uma palavra muito errónea. organização não é uma coisa assim tão simples nomeadamente em estruturas de distribuição de poder não é, não é simples mas é mais simples do que estar a tentar a fazer a revolução no Reddit N mas atenção eu não digo que seja pelo Reddit se calhar, se calhar Ou pelo para, ativismo para terem... eu... Não, não Só, só, só pela, pela inovação No caso a inovação tecnológica uh, Só pelo O alterar de regras Pelas ferramentas com que uh, Navegamos As ferramentas Quem que Mas Estás a ver o custo as... disso uh, O trabalho que houve aí Obviamente que é importante A disrupção tecnológica Mas a parte política é muito mais fácil com a organização política a parte de... Eu acho, eu acho que és o idealista da organização política não diria, acho que se a coisa que eu observei, mais ou menos é a organização política e percebi claramente que é... claro que não é fácil não é fácil mobilizar todas as pessoas que acreditam em criptomoedas uh, para serem num partido específico. Muito menos se o partido tiver uma marca cansada e gasta. E... Nada disto é fácil. Mas facilmente mobilizarias essas pessoas para criar um partido novo. Sim, sim, sim. Nada disto é fácil. Agora, o caminho mais rápido de A a B era se isso conseguisse fazer. Ok não quer dizer que seja fácil ou mais fácil ou mais executível quer dizer que se eu tivesse a dar vários caminhos este era o mais, o mais rápido ok já, já vamos delongados <risos> e portanto eu vou colocar-te uma, uma questão final daqui a escolhe-te o horizonte temporal quantas décadas duas, três Mas daqui a um período considerável o que é que é um mundo melhor na tua opinião o um mundo melhor, na minha opinião, pondo, pondo isto muito no que nós estivemos a falar aqui, era um mundo em que as pessoas conseguissem fazer escolhas menos irracionais e menos baseadas no seu umbigo próprio, de grupo nacional, e conseguissem chegar a, a soluções de consenso que abrangessem toda a humanidade isso para mim, muito simplesmente isso para mim era um mundo melhor era um mundo em que tu uh, percebias que tens mais ganhos potenciais em fazer em ter duas vacinas em África mais duas vacinas em África do que mais sete em Portugal exatamente então eu vou só fazer a, o corolário, na prática estamos a falar de uma solução governativa a nível mundial e de uma de existir uma estrutura eficaz uh, Funcional a nível mundial De, de consenso Existe quase uhum. Mas falta aquele Um bocadinho Consenso é, é, Resumindo-me uhum. Isto é pluralismo Ideológico E, e talvez Internacionalismo liberal Resumindo-me okay. E resumindo a minha postura Na, na conversa Ok Pronto, vamos, ter que, vamos ter que explorar várias coisas depois <risos> Quem está a ouvir ou a ver Espero que tenha gostado desta conversa completamente diferente Façam um like Subscrevam Subscrevam o polígrafo O parágrafo O, tá? o polígrafo Ai oh, Jesus <risos> é lá, Eu ia vou... deixar isto na gravação Vou deixar? Pronto eu deixo Subscrevam <risos> Subscrevam não Sigam o parágrafo Uh, o Crónico também. O crónico, o crónico é mais importante do que o parágrafo. É. O é o parágrafo. Uh, não e o, e o João Maria João no Twitter, que é, Isso mesmo, que é onde ele gosta de ser seguido. eu não recomendo mesmo nada. Que é onde ele gosta de ser seguido. Uh, e façam um like, adicionem este, este episódio aos vossos podcasts. Obrigado. Façam um like e subscribe! <risos>